Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, meio de semana, dia 18 de maio de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do Mundo, é, e você pode participar aqui junto comigo através do WhatsApp 997-824426. Fique à vontade para você enviar as denúncias, reclamações, problemas aí do seu bairro, da sua rua. Participe, viu gente? Fique à vontade mesmo. Vai compartilhando aqui o nosso Jornal de Hoje, edição do Jornal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Olha, alerta, né? Cidade americana, casos de dengue e sexta vítima, sexta vítima fatal na cidade americana. A prefeitura ontem é, levou a informação à imprensa, mais uma morte ocasionada pela dengue aqui na cidade americana. É lamentável. Os cuidados que você deve ter, a gente sempre está aqui ressaltando esses cuidados, a limpeza, é, a nebulização o fumacê que as prefeituras têm se é, né, intensificado, mas é algo impressionante. Sexto óbito causado pela dengue, uma mulher de 84 anos, moradora do bairro São Manuel. Ela faleceu no dia 30 de abril e aí foi confirmada então ontem na cidade americana. De janeiro até o dia 16 de maio. O município registrou 3.961 notificações de casos suspeitos da doença, dos quais 2.642 foram confirmados positivos e 1.194 descartados negativos. 125 casos aguardam o resultado do exame, né? A Prefeitura de Americana continua intensificando a nebulização. Olha, esse mosquitinho aí. É o que vem causando terror para toda a nossa região, tá bom? E você de Santa Bárbara do Oeste também deve tomar cuidado, claro, sem sombra de dúvidas. A limpeza é fundamental no fundo do seu quintal, né? As caixas d'água, as calhas. Gente, preste muita atenção. Nós devemos sim, sem sombra de dúvidas, cobrar por parte do poder público, mas nós como cidadãos... Também devemos fazer a nossa parte. Olha, teve um acidente, vamos falar do acidente já, o um acidente é, Mato Grosso, né? Esse, o veículo ia para Sinop, uma tragédia anunciada, né? 11 mortes, foi isso? 11 pessoas morreram nesse acidente de ônibus, entre o ônibus e uma carreta, né? Infelizmente, lamentavelmente, na BR-163 Mato Grosso, né? Olha aí, envolvendo esse ônibus, envolvendo este caminhão. De acordo com a Polícia Militar é, Federal, o ônibus transportava 45 passageiros. O motorista é, é, do veículo ficou preso às ferragens, teve o braço amputado no momento da batida. Mas foi encontrado com vida. Ele está em estado grave é no hospital. Em nota, a Expresso Itamaraty informou que um representante da empresa foi encaminhado ao local do acidente para dar suporte às vítimas e familiares. Motorista de um aplicativo, vocês estão lembrados desse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste, Gilberto Carlos de Falcão, filho de 35 anos, acusado de matar a tiros o ferante Lucas. Isso ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, em 6 de maio do ano de 2019, dentro de uma farmácia no bairro São Francisco Ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão em sessão do júri Que ocorreu no início da semana aqui em Santa Bárbara do Oeste Essa farmácia fica ali na rua Chavantes, esquina com a rua Tupis, no São Francisco O ferante Lucas da Silva Paulino na ocasião, na época com 28 anos Casado, morador do mesmo bairro Foi morto a tiros Enquanto comprava medicamentos Assim que a vítima Entrou no comércio Veio logo atrás um indivíduo Trajando bermuda clara, camiseta vermelha E boné Ele foi em direção a Lucas Está vendo? Olha aí ó. Olha lá. O Lucas é esse que está no balcão o rapaz. rapaz, é o Gilberto é esse que está De camisa, camiseta vermelha, boné preto Atrás Ele entrou na farmácia e efetuou é, três ou quatro disparos contra a cabeça do Lucas e fugiu em seguida sem ser identificado. A esposa de Lucas estava dentro do carro, do lado de fora da farmácia e foi possível localizar o veículo é, do, do, do acusado em virtude aí, de um rastreamento. Então ele foi condenado a 18 anos de prisão Um homem foi preso no início dessa semana em Hortolândia Após ser flagrado por policiais militares com uma carga roubada, minha gente Isso mesmo, na rua Jaime Pinheiro Olha aí, Nova Veneza, Sumaré Foi acionado por uma empresa né, de rastreamento, a polícia sobre... O possível roubo dessa carga é uma carga de perfumes, né? Perfumes cosméticos e produtos de higiene. É, a empresa forneceu os dados onde estaria o veículo e aí com essas informações chegaram até a rua Guamirim, no Jardim Primavera, em Hortolândia, onde encontraram o criminoso e também o veículo roubado, né? A carga é, a parte da, da carga. É, foi recuperado e depois os policiais recuperaram o restante né, E devolvido à vítima Parabéns aí a ação da Polícia Civil, a Polícia Militar Em trabalho conjunto que fazem é, essas ações é, Polícia Militar e também a Polícia Civil Que fazem essas ações aí para é, resolverem os crimes né, Principalmente de roubos de carga aqui na nossa região tudo bem? Tá frio aí? Tá assistindo aqui? Deu uma paradinha? Dizer ficou assustado, né? E aí? Tá frio? É? Tá só começando. <risos> Mas eu desejo para você tudo de bom. Obrigado por acompanhar aqui o Jornal da TV SBN. E amanhã a gente volta daqui a poucas 11 horas da manhã. O Nilson Araújo sai aqui já do estúdio e vai para o estudo da rádio Brasil FM 81,9. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!